Pessoal, lá na minha igreja, nós estávamos fazendo um teatro que contava a história da Adão e Eva. Dali a pouco, quem aparece lá na igreja? O Bolsonaro! Ele subiu no palco, cumprimentou o Adão, xingou a Eva, deu um tiro na cobra, derrubou o pé de maçã para negociar as madeiras, tacou fogo nas folhas... Comeu as maçãs para dizer que é um humilde pecador E pediu um voto para os cristãos o Bolsonaro foi lá na minha cidade Cumprimentou o prefeito, xingou a primeira dança Tava com a cara toda rajada de mancha assim Parecia uma casca de melancia Parecia uma broba Aí eu chamei ele de abroba do sítio Falei, o abroba do sítio mas escondi meu celular, cravo. É, chamei ele de Abroba do Cid escondi meu celular. Porque uma vez eu vi ele querendo tomar o celular do um rapaz, só porque o rapaz chamou ele de Chuchu do Sertão. Eu tenho de de vocês anotaram que é o Lula que bebe e o Bolsonaro que cai? Se o Lula perceber que as bebidas que ele está tomando tá dando efeito no Bolsonaro. Ele vai começar a beber veneno Se o Lula bebe, é o Bolsonaro de cá. Se o Lula conseguir dar uma com a janja Bolsonaro não precisa nem comer a <risos> Bolsonaro só ficou com o robô e com as véias Olha, se tiver uma véia que não vai votar em Bolsonaro É porque já morreu Eu tava passando perto de uma casa Vi uma bandeira bem grandona do Bolsonaro, estava escrevinhado assim, eu voto em Bolsonaro. Sonhava na varanda dessa casa, tinha uma rede, e tava de sanambai assim, que parecia o... a serva major. No varal tinha umas carcinhas assim Maior do que a bandeira que tava lá. Aí saiu na janela uma velha, a velha falou, eu voto em Bolsonaro. Mas olha. Não vai dar tempo, não, porque falta 30 dias para fazer a eleição e aquela lá, pelo que eu tava vendo, faltava só uns 15 dias para ela morrer. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.